Meus amigos do canal do Cícero e da Madalena Nós estamos conhecendo o Pedro Aqui na cidade de Poço Fundo Graças também a Rosinha Que nos trouxe para dar uma volta E ele é como eu, como Madalena Como a Rosinha também que está aqui Que gosta de antiguidade Ele gosta de antiguidade Haja ah, visto, eu vou mostrar aqui para vocês Ele está dando uma recuperada num pé de máquina aqui. Ó. A prova está aqui E deu certo que nós pegamos amizade e eu cheguei ali e vi uma grande panela de mais ou menos uns 2 metros de diâmetro. Olha, Olha a panela. Olha que o tamanho da mesmo? panela. E ele fez uma surpresa pra Madalena. O que, que ele fez, Pedro? Vamos lá? Minha ele boa... deu... Minha boação de hoje. Aí ele falou que ia fazer uma boação, mas Eu não sabia o <risos> que, que era lá. Eu achei que ele ia lá pra dentro fazer outra coisa. Pegar dar outra pessoa. Olha ah lá. Agora pode continuar então aí. Meu presente, minha boação de hoje. Obrigada, eu também. agora nós vamos manter contato, eu mais o Pedro, Madalena também, também a Rosinha com certeza, e tá ali ó, a panela que a Madalena... Eu vou recuperar ela, eu falei pra ele, falei, Pedro do céu, se ela ver essa panela aí, ela vai dar até um troço nela, é um treco, né, um treco, mas tá bom, Pedro, muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe você, e vamos continuar conversando, viu? E aí a gente vinha ali no mercado falando, falei, foi a panela, eu eu ainda falei pra ela, falei, não, não vai vender não, imagina, vai vender por quê? Mas aí no fim, ó, a Madalena, olha o sorrisão dela, ó. <risos> Foi um prazer mais uma vez, viu, Deus abençoe. Meus amigos queridos do canal do Cícero e da Madalena, nós vamos ali agora, na loja do nosso... Mais novo amigo Pedro. Vamos ali para a Madalena levar para ele uma pequena lembrança, já que ele foi tão gente fina com a gente, tão educado. Então a Madalena vai levar uma pequena lembrança para ele. Um mimo, um pequeno mimo para ele. Deus nos abençoe nesse pequeno trajeto, como sempre temos abençoado. A cidade é pequena, mas os perigos ainda continuam por todos os lados, né gente? Você sabe disso. pessoa sendo levada numa ambulância, acho que deu pra vocês verem aí na gravação. Só espero em Deus que não seja Covid. E se for Covid, eu espero em Deus que Deus cure aquela pessoa. Para que a pessoa tenha vida e vida em abundância. É o que a Bíblia nos pede e nos ensina todos os dias. dele Hoje é sábado O movimento está menor Eu certo medo de fazer o que eu fiz ali. O, aquele amigo meu lá, o Wagner, o maluco, ele já não aguentaria ali. Não, não. Pode parar, pode parar. Vai, tá é, tô tá medo para lá. Lá. Eu tenho <risos> medo. Você falou não, mano. Não rela, não. Falei, põe o preço certinho que te Bom, gente, agora eu vou continuar gravando. Minha voz vai ficar um pouco estranha. Tá o nosso amigo aqui mexendo nas. As plantas dele. Vou pegar um objeto aqui no canto. Bom dia, você tá bom? bom dia, tranquilo, tranquilo graças a Deus. Só cuidando das plantinhas. na aguinha que reclamar reclamaram mim que as hoje. Plantinhas... É, tem que aguar. Apesar de tanta chuva, né? Essa planta aqui é uma exclusividade. Viu? Essa aqui eu peguei. Andando na mata. Então ela tem um exemplarzinho e nós tiramos uma muda. Muito obrigado. <risos> e esse aqui eu plantei para a Rosinha da outra vez que eu vim. Eu montei esse vasinho para ela. E agora ele tá bem pegadinho. Ela então me deu um para trazer Muito obrigado. E Esse aqui eu quero mostrar. Esse aqui eu trouxe que É do trabalho. isso aqui é um oh, trabalho. Esse aqui chama macramê. Suporte para a base em macro Aí eu mesmo, fiz também, eu esse muito. aqui para pôr esse vasinho aqui. Já coloca já bem ele. Já, você tem tem semanas, para ele. Mas tem que enfiar aí dentro desse. Amar... Que mesmo. mesmo por causa da caridade. Segura o que, que faz? Eu, segura. Essa segura Segura, que eu segura firme para colocar. Agora você assim, só acerta ele bem que tá... Isso. Quase, quase. Mão um pouquinho. É, mão um pouquinho. Isso aí. Agora as folhas têm que ficar de um jeito que... Fica livre dos cordões. Tá bom, acho que tá bom já, né? É, esse é um, Pedro. esse aqui? Esse aqui agora... Consegue segurar aqui o outro? Esse aí é o, é o exclusivo que eu falei. Nós tivemos o privilégio de encontrar essa singela planta. É muito singela ela. Oh. Aí, Pedro. É, que carne, uma rede. <risos> tá vendo? <risos> Semelhante, né? Qual é. o nome? É macramê. Ma M-A-C-R-A-M-E. Macramê. Pronto. Aprendei mais um. Aqui. Isso aí, Pedro. É fácil, não tem segredo. É. Você pode até vender na sua loja se você quiser. Eu vou você um vê, de um né, ó. Um simples bambuzinho, né? Um simples bambuzinho. Depois o trabalho de macramê uma florzinha devidamente aconchegada. E fica diferente. Você pode fazer nessa cor, como pode fazer em cores diversas. É, para Rosinha, eu fiz um desse daqui, com branco, sabe? Com um barbante branco, só tem um Mas uma interessante e diferente para a gente aqui até. É, né? Então, isso aí é o seu presente. Valeu, eu de Muito obrigado. E <risos> ah, é. eu que agradeço obrigado, pelo coração. presente que você me deu aquilo lá, tem um valor incalculável. Ah, é. Que, é, as coisas é igual o balão, tem coisa que é, pra gente é um sentimento, Pra outro é outro um sentimento. É. Tem coisa que pra gente é um valor um e outro é né? exatamente. Eu, eu gosto dessas coisas, como a gente conversou, mas de qualquer forma.. É, para mim sim, não que não fazia diferença Eu, eu tinha ela, muitas outras pessoas queriam Mas e, tem coisa que é para determinada pessoa Eu não falei para você lá Na hora que você pegou eu falei Pedro do céu, você minha esposa ver isso aqui, vai dar um troço nela Eu falei para você Eu vim tão longe, ela tem que ser minha As coisas tem que ser E vocês pararam na hora que eu estava mexendo aqui Então, então não que Coincidência eu não acredito Eu acredito em bênção de Deus Nas suas determinadas horas nos seus de de determinados momentos é o que eu acredito. Você quer Eu agradeço de mesmo. Aí agora você. Não sei se você é casado. Você, não sei se você é casado, se você é solteiro, mas daí você fica em paz quanto a isso. É, Nega, o carro tá aberto. O carro tá aberto. Aí nesse suporte aí mesmo dá pra pôr. Quer que eu tire esse aqui? Por exemplo, por favor. Eu acho que esse aqui é menor um pouquinho vai ajudar é. certo aqui. Esse aí eu acho que dá pra pôr na parede, o outro. Faltou um ganchinho aí, né? E, ah, isso aí é assim, um modelo, mas tem vários modelos Aqui a gente, eu não sabia se ia continuar aqui ou se ia, no caso, entregar Esse aí dá para ser pôr lá, na, eu acho que ele fica bem na parede, eu acho que dá Bom pessoal do canal do Cícero e da Madalena Como vocês observaram, o Pedro é muito caprichoso Você está iniciando o comércio agora, Pedro? Você já tem ele aqui um certo tempo e eu estou iniciando Está iniciando um trabalho a aqui? minha irmã tem um certo tempo Eu comecei a ajudar ela para ela não ter que fechar as portas Então eu estou aqui um bebezinho de fralda ainda Entendi É aqui na cidade de Poço Fundo Rua? Avenida Dr. Lélio de Almeida Avenida Doutor Lélio de Almeida Número? 405 Confirmo 205. 205 em frente, praticamente, à farmácia Natus Pharma. Vocês vindo aqui, por favor, venham aqui. Ele agora vai começar a lidar com alguns artigos diferenciados. E aí, vocês vêm, façam uma visita. Tem algumas plantas já aqui que ele está começando agora. Então, carinhosamente, ele tem aqui, ó, inclusive, ó, a famosa orelha de Shrek. Muito procurada. <risos> eu tenho também, ó, eu muito eu procurada. Um favor de. Rosar aqui umas boas noites, tá estrangulou E aí vocês que gostam de suculenta a, As mulheres apaixonadas por isso Dá uma corridinha aqui, fazer uma visita pra ele Ai, tá Tem, tem outras plantas, não tem só suculenta não, tá? Rosas também E por aí vai, tá bom? Dá uma chegada aqui, porque É um coração bom que O camarada tem um atendimento bem humano Sim, olha aqui Vamos ver a nossa, a nossa é maior A nossa é maior, é, a nossa é maior nós temos uma balança dessa, porém é diferente é cor, só na cor água. E eu acho que a minha vai até 10 quilos, se não me faz a memória E uma dessa aqui que eu antes, por não ter muito juízo, joguei fora Agora já estou chorando, querendo de volta E esse pé de marca, inclusive a marca Mercury, olha só gente É difícil encontrar a marca Mercury E tem uma coisa que eu achei legal aqui que a Madalena está mexendo, um debulhador de milho Esse debulhador de milho eu conheci ele há uns 10 anos atrás Hoje Opa, eu descobri uma fábrica que aqui. fabrica dele. Só que assim, ela fabrica igual, porém, o, o, o que acontece? É, esse aqui tem valor é inestimável, aqui. porque ele é antigo, né? não é uma coisa nova. Não, não, é uma coisa bem antiga. Então, coloca o milho lá em cima, aí ele vai, vai virando a manivela e o caroço sai aqui atrás, nesse, nessa... Parte lógico, aqui. Que tem que pôr numa, numa é, bancada. Tem que colocar né? numa bancada, lógico. E ele tem um aqui, tem ó. Pesadinho. Só que esse tem um outro valor pelo fato de ser antigo e original. E eu tenho mais três diferentes de um modelos diferentes na minha casa. É, né? Ah, é? É, ah, lá. São é, modelos do cabo, que é o mais antigo ainda. Os primeiros. Então se vocês gostam de antiguidade, já entram em contato com o Pedro. Pedro, passe seu telefone aqui. Já aproveita e já fale aqui. Quem estiver aqui por perto da, da região, já vai vir aqui fazer uma visita ou vai te ligar. De repente a pessoa tem um sítio, tem algumas coisas lá, quer entrar em contato com você, aí pessoal, já estou aproveitando e fazendo já uma chamada. Vocês que têm arados, pés de máquinas antigas, debulhador de milho, de café, máquina de escrever e por aí vai, entre em contato com ele, quem sabe você deixa isso aí nas mãos dele, pega uma graninha e já não vai para o ferro velho. Moeda antiga, nota antiga. Nota antiga, moeda antiga. <risos> Telefone. 35. 35 que é o DDD 997 997 54 54 54 14. Pronto. Já tem onde você vir aqui, trocar uma ideia. E se não, não der negócio, você é toma uma água fresca ali, ó. <risos> Aí, Pedro, faz. Estamos organizando. Vamos Isso. Vamos é. vamos melhorar. Está começando agora e já tá fazendo o que tem que fazer. Mini Antúrios ali que eu tô vendo, ó. Aqui é. A Amaris A faz fazia muito tempo que eu não vejo, por isso que eu esqueci até o nome. Tem outro nome. Antiga Sim. Sucena. Tem é... várias cores. Aí, ó. Esse aqui fica gigante, não fica? Fica. Esse. Já vi, já vi um cacto dessa mesma família. Rosa e... do deserto. É, essa é boa. A rosa do deserto eu tenho é. também. Essa é muito boa, dá uma flor linda. Aí vocês Sim. veem, ó. Faça uma visita, traga a tua esposa. No caso, a é, esposa tem... vai trazer você, né? Porque é aqui é, é mais artigo para a mulher. Mas São... isso aqui já fala homem, ó. Isso aqui já fala conosco, ó. Isso é coisa de macho. Coisa de homem. Aí a mulher pede, você faz uma mesona dessa aqui, ó. Pronto. Já garantiu o amor pro resto da vida. Isso aqui é nosso também, coisa de homem. Eu, a primeira vez que eu vi uma dessa, eu não sabia nem mexer. Pode pesar o trem para fazer o bolo. É, pode. Ela tá funcionando direitinho? É para tá? É para tá, assim. Aqui é o par do peso da balança, né? É para estar tá, assim É que tem uma, tem uma trava, né? Tem uma tem trava, uma é Essa é uma, é uma trava. trava, lá atrás é o pezinho de Aqui atrás é o pezinho de É Na verdade eu não sei como funciona Aqui eu peguei isso daqui faz duas semanas Segura aqui para mim, meu Deus Deixa eu dar uma tentadinha, se eu consigo lembrar Ali é, solta a trava aqui, ó tá. Para liberar a balança em si Aqui tem um regulador Esse regulador não é muito bom mexer não Tem que saber regular Coloca o, o, o peso lá e volta até zero Aí ele vai subir ali, ó Põe alguma coisa lá. O pra certo ver. agora é regular tem uma coisa... peso. Ô, ô Pedro. Tem aqui. Peso. o Pedro. Aqui é o regulador, Tem que ver. Deixa eu liberar. Ver se ele vai subir ou se vai descer. Pode, deixa eu isso. lembrar de uma coisa também. Tem que vir para cá. É. Pra o pesinho tem que vir Mas pra tem que regular, ó. é o um regulador. Só não sei se ele tem que vir para trás ou ir para frente. Eu não lembro mais. para frente, né? É, parece que é isso aí mesmo. É provável. Porque ele não fica encostado embaixo. É, ele é. pode encostar que essas duas pontas aqui tem que estar tá igual assim tem que estar tá assim tá vendo certo. ó e, e ele não pode estar tá abaixado aqui de jeito nenhum porque aqui é onde você vai ver bom na verdade tá faltando um pouquinho pode ser que o so, sofreu alguma desajuste é, né? um desa é, um, é um desajuste então aí você vai colocar o peso aqui em cima né aqui tem que movimentar e você vai ver quanto que pesa aqui ó em Entendi. gramas Aqui tá no zero, aqui vai dar em grama, mesmo. você tem razão, Madalena, que vai dar aqui, você vai fazer isso aqui, ó, no carro. Aí aqui vai pesar, só que como tá sem referência, também vai ter que dar uma calibrada, a minha, felizmente, ainda tá funcionando, Pedro. Essa aí eu peguei, eu trouxe para cá hoje, mas estava lá na minha casa, eu, mas eu é uma... peguei, faz duas semanas que eu peguei. Mas esse. o princípio você entendeu, né? O princípio é isso aqui, essa ponta aqui vai ter que dar o junto com aqui. essa ponta aqui para dar o nível, então ela tá mais mas baixa aqui, você ó. Deixa eu mexer aqui, ó. Mas não, bem, quanto, quanto mais você traz aqui o peso pra frente, mas ele cai. Então, mas... Aí é, porque aqui eles... vai até 7 quilos, ó, a dele, ó. gramas ali, ó, ele tem 420. Quase que deu ali, Pedro, ó, quase que deu, tá vendo lá, ó? Uhum. Aí. Pedro, eu acho que é só questão de limpar e... É, desmontar, é, dá, ela é, é, é... Por baixo, ela é, não é, tem nada aqui, no, é. no caso, você pode virar aí pra você ver, ó. É, não tem nada, né? Ó, aqui não, é aqui ela... não, mas eu acho que você vai ter que mexer aqui, né, ó. Onde está a parte de da é. aqui Aqui. aqui é o... Ah, tem um prendedor lá ah, dentro. Ah, pode ser isso, Pedro. Nós encontramos o um pai da criança. Vamos ver agora esse bicho. É é Vamos ver se de repente era isso. De repente também é, a também também que não seja, né? Acho que não, acho que não é isso aí. Né? Tô achando que ele tá pegando aqui, ó. É, tem que. Tá aí depois você nessa, tá... Aí, é. ó, tem que chegar um pouquinho pra lá que está tá pegando aqui, né? É, ver. né? Então se ele chegar para lá, ó... Aí não pega, né? É, é, tem que um pouquinho só isso aqui, você ó. Você vai para frente lá? Isso. No sentido do... É, deve ter cada é, forçando. Depois, depois você pega, né? Vem aqui, tem você que tem que limpar, né? Aí tem tá a balança antiga. Aí a gente presenta pra você um vendedor de roupa. Tá vendo como é que é? Bom, pessoal do canal do Cícero e da Madalena é, Fica aqui o meu agradecimento Ao lado desse jovem que nós conhecemos aqui E foi até interessante como que aconteceu Tivemos que parar justo na frente Do comércio dele para pegar avisado por ele Vocês já viram aquela parte que eu já coloquei lá né? Daquele presente que Madalena ganhou E está toda meia passada com aquilo lá Então fica é, para vocês essa sugestão Estando aqui em Poço Fundo Ou na região de Poço Fundo Já tem o um telefone aí Já disse que fica na frente da da, da Na farmácia Nathos Farma numa avenida, pronto vem aqui tomar um café com ele, uma água, fazer uma amizade com ele, que vale a pena